Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo pro canal E eu quero falar hoje sobre o desafio do cavaleiro da Defund Trader Muito conhecido como King's Challenger É o nome inglês aí, mas eu, eu sou brasileiro, então é meu ritmo Presta atenção Vamos assistir agora o trailer oficial E depois eu vou fazer uma análise completa A, a melhor do YouTube, pode ter certeza disso Vamos lá Oi King's Challenger eles prometeram que ia apostar no dia 3, né? E tá aqui, né, pessoal? Uau! Um desafio de uma etapa, tá? Ou seja, só uma fase. Sete dias para receber o pagamento. Não tem limite de trades é isso mesmo? De dias. Pode usar robô e sinais, né? Não tem mínimo de dias de trading. Ou seja, eu posso passar em um dia e já conseguir ter acesso à conta real. Hum, grab your challenger. Uau! Caraca! Mano, eles, eles são. Não, eles são diferenciados. Vocês sabem. Você, dá pra sentir que eles são diferenciados. Mas vamos pro teste. Vamos ver como é que funciona. Eu vou dar minha real opinião sobre isso. é porque o trailer é top, lalalá, que significa que o plano seja bom. O que vai fazer esse plano ser bom, na minha opinião, é se ele facilitar a nossa aprovação, ou seja, a sua aprovação de trader, a minha aprovação de trader, tá? Então vamos lá, é, o, o desafio do cavaleiro, ele tem um plano que começa de 25k até 200k, isso é um ponto muito positivo porque facilita para quem tem pouco capital para investir e para quem tem muito, é... Existem algumas mudanças muito, muito drásticas aqui, tá? A primeira mudança vem no mínimo de dias de trading. Ou seja, se você fizer o teste hoje, começar a operar e ser aprovado, você já tem acesso à conta real. Porque o primeiro, primeiro detalhe é que é um desafio de apenas um passo. Lembra que o qual é o desafio normal, tá? Vou falar aqui o desafio normal que todo mundo sabe: que é o que? Primeira fase você faz 10% e segunda fase você faz 5% e depois tem acesso à conta live. No desafio do cavaleiro, você faz apenas uma fase que sua meta é 10%, vamos supor que uma conta é de 200k e depois você já tem acesso à sua conta Live <risos> então o então, um pequeno detalhe é isso, um ponto negativo e um ponto positivo o ponto positivo é que é apenas uma fase o ponto negativo é que aumentou 2% na meta, era 8% é, provavelmente lá a equipe que decidiu isso e eu fico um pouco triste, mas <risos> eu entendo, eu entendo, tá pessoal? agora eu percebi uma diferença aqui muito grande no tipo de drawdown vocês sabem, no meu canal eu já expliquei o que é drawdown por equity, por account balance, por absolute e por relative, né que é conhecido como absoluto e relativo. No King's Challenger, né? que é o desafio do cavaleiro, eles botaram a opção do drawdown relativo. Mano, se vocês não sabem como funciona, depois que você assistir esse vídeo, você tem que aprender urgentemente. Então, acesse o vídeo, tá? Vai estar tá ali nos cards ou vai estar tá aí embaixo. Você tem que acessar e aprender o que é drawdown absoluto e relativo para que você nunca fique é, fingindo que não sabe o que está acontecendo, tá? Sobre o próprio split, cara, desafio de uma fase e eles já te dão de início 80%. Cara, isso não, isso não acontece em todas as mesas. A Default Trade veio realmente para revolucionar o mercado referente a isso. Pagamento em 7 dias, tá? E, mano, isso é incrível! Isso é incrível. Isso é incrível mesmo, cara. Não, não é. Primeiro pagamento em sete dias. Ou seja, você começou a operar hoje, você passou na primeira fase, vamos supor que nos próximos três dias você faça lucro, então você já consegue receber seu pagamento, entendeu? Mano, isso é muito bom. Agora, um grande diferencial. Mano, impossível. Não, eu não acredito que isso está acontecendo. A Defaul Trade, ela lançou um refound no challenge é de uma fase, mano, se você for nos outros challenge de uma fase, vocês vão perceber que eles não dão refund na primeira fase, tá? E tem um outro ponto, normalmente, todo mundo sabe aqui, que quando tem um teste de apenas uma fase, o que é que acontece? Eles dobram o preço, então vamos supor, teste de duas fases de 200k, vamos ver aqui, standard, 200k, olha o preço Mano, qual o sentido de eu fazer isso aqui de, de, de duas fases por 949, se eu posso ir aqui fazer um de uma fase por esse preço? Mais barato ainda. Tá entendendo, pessoal? Se você for em outras mesas, vocês vão perceber. Vocês, eu não sei se eles vão aumentar depois, tá? Eu também não vi nenhuma mensagem aqui falando que é desconto, tá? Provavelmente é o, é o valor real deles mesmo. E assim, eu realmente estou muito feliz com isso. Aqui eles deixam muito claro que Expert Advisors, o que é isso, pessoal? Robôs, robôs, robô que você utiliza no MetaTrader, etc. Eles estão falando que é permitido, tá? Ou seja, eu vi pessoas sendo banidas por utilizar robôs craqueados, tá? É, robô de, de gerenciamento de lotes, várias coisas. E provavelmente nesse tipo de plano isso não vai acontecer. Agora sim, eu falei os pontos positivos e a gente tem que entender quais são os pontos negativos, tá? Os pontos negativos, na minha opinião, é o tipo de drawdown, que é o drawdown relativo... E o outro ponto negativo é o drawdown diário e total que ficou muito pequeno, sabe? Tipo, 6% é pequeno, pessoal. É pequeno. 3% ao dia é pequeno também, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou até respirar fundo pra falar isso pra vocês. Quem que arrisca 3% ao dia? Desculpa, você fazer 3% ao dia é uma coisa. Agora, se arriscar 3%, qual sentido, mano? Ninguém faz isso. Cara, se você tá sendo desclassificado por drawdown diário, significa que seu gerenciamento de risco está errado. Errado, errado, errado. Significa que seu robô é ruim. É isso mesmo, que sua estratégia é ruim. Mano, bata de frente com esses detalhes, aprenda consigo mesmo e melhore. Eu tive que bater de frente comigo mesmo e falar, pô, Jonathan, esse gerenciamento é ruim, isso é ruim. Entendeu? Eu tive que aprender assim, entendendo que... Se eu continuasse com aquela mesma mentalidade que eu tinha, da época que eu tinha capital pequeno e queria alavancar, eu não ia me tornar um trader financiado. Trader financiado é justamente você entender como é que funciona a gestão, você ter uma estratégia que seja escalável com base naquela naquela própria gestão. entendeu? É você se adaptar à mesa. Ah, tal mesa quer que o drawdown máximo seja 6%. Você vai adaptar seu gerenciamento à mesa. Ah, tal mesa permite drawdown de 20%. Você se adapta à mesa, entendeu? Só vai mudar a questão do lot size. A sua estratégia vai continuar a mesma coisa. É óbvio, não faz sentido nenhum você utilizar uma estratégia que dê 15% de drawdown ao mês em um plano que fala que o máximo é 6%. Entendeu? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Agora, vamos lá. É, aqui no desafio dos cavaleiros, eles já deixam claro que a meta de lucro é 10%. Mas o ponto positivo disso é que não tem dias mínimos para operar em máximo. Você pode fazer os 10%, por exemplo, em 10 meses. Fazendo 1% ao mês. <risos> cara, eu... Ah, adianta, mas eu não quero ser financiado em 10 meses. Cara, eu super entendo. Mas assim, a depender da sua estratégia, você consegue é, ter mais opções de parâmetros. Quando você tem 30 dias para operar, é muito apertado, cara. Hoje você tá operando, daqui a 7 dias você já está pressionado porque falta 20 dias. E você tá tipo, caraca, mano... Falta 20 dias e eu não bati em metade do teste. Estou dando um exemplo. Ah, Jonathan, mas eu opero alavancada em 3 dias eu aprovo. Ok, mas eu sou um trader profissional. Eu trabalho assim, ó, com tranquilidade. Eu não fico com afobação para operar. Entendeu? Porque eu sei que eu vou aprovar contas e vou escalar contas. Enquanto o cara ali está afobado em aprovar a conta em 2 dias, ele só vai ter no máximo 400k de capital. Já o cara que está tranquilo, aprovando um pouquinho e um pouquinho um pouquinho. Esse é o trader que chega a 5, 6, 6 milhões de capital. Seja esse tipo de pessoa tem essa mentalidade, tipo assim, cara, eu não vou focar em ficar passando rápido, porque não faz sentido você passar rápido porque você pode reprovar rápido. E também eu não vou focar em ter grandes lotes e, pô, tem gente que opera, por exemplo, já vi gente operando aí com 5% de stop e 1% de de gain. Ah, não, mas essa mesa aqui, ela permite 6% de loss diário. Então, se eu tomar um loss... É... Mano, eu já vi cada coisa estranha. Tipo, aparece cada mensagem estranha no meu Instagram, gente. Eu tô sendo bem sincero com você. Então, vamos lá. Durante o período de negociação, o trade não deve atingir o saque máximo de 3% do patrimônio. Ou seja, você não pode perder mais do que 3% no dia. E não pode perder mais do que 6% no total, tá? É... Elegível para pagamento em 7 dias... É, não tem quantidade de lotes, tá? Limite. Você pode usar robô e copiadoras comerciais. Mas essas copiadoras comerciais, pessoal, é da sua própria conta, tá? Eu tenho certeza que não é da conta de terceiro. Se você está sendo convidado a participar de um grupo de negociação, de análise, toma cuidado, tá? Pode até participar, tenha seus lucros. Eu sou a favor que você lucre. Mas depois não fica tipo, ai, fui banido, a Default Trader não presta, quando vai ver o cara participa de grupo de, de sinal, de análise, é, o cara usa robô craqueado, o cara utiliza HFT, o cara só abre abrir pra merda. Então, mano, fica difícil, sabe, não tem nem como eu, eu, Jonathan, chegar lá e falar assim, Default Trader, você não pagou essa pessoa, eu não posso falar isso. Porque você não está totalmente elegível, entendeu? Se você estiver totalmente elegível, eu seria o primeiro a bater no peito e correr atrás para resolver o seu problema, tá? É... Vamos lá. Quando posso sacar meus primeiros? Pô, sete dias depois da primeira negociação feita na conta, tá? E o pagamento serão processados em 72 horas. Então, basicamente, dez dias você vai estar tá com o seu dinheiro na sua conta. <risos> que da hora, né, velho? Ó... Quando você faz uma retirada, reduz o rebaixamento relativo, tá? Quem não sabe o que é rebaixamento relativo, mano, vai ter que entrar lá, tá? No, no, no vídeo que eu te expliquei. Quanto tempo tenho pra passar? Pô, já falei pra vocês que é ilimitado, tá? Agora falando sobre o dimensionamento da conta e a divisão de lucro que pode chegar a 90%. Sobre o dimensionamento, é 25% do seu saldo. Ou seja, se você tem uma conta de 100k, eles vão aumentar o seu account de inicial de 100k para 125. Isso é muito bom, Tá? É, juntamente, o seu pagamento. Também ele vai para 90%. Muito bom mesmo. E o outro benefício, que é após o primeiro dimensionamento, seu drawdown, que era 3%, vai para 4%. Ou seja, seu capital aumenta em 25%, a cada dimensionamento, seu lucro aumentou em 10%, saindo de 80% para 90%, e o seu drawdown saiu de 3% para 4%. Você aumentou 1% drawdown. Parece que não é nada, pessoal, mas faz uma grande diferença. Tá? É, agora... Sobre o processo de revisão, eles deixam bem claro que se você foi lucrativo em pelo menos dois dos três meses, tá? e o seu retorno médio, ou seja, o seu retorno total foi de 6%, tem que ser de 6%. Tá? É, você consegue fazer o dimensionamento em três meses. Pode ser 2% em cada mês, desde que você acumule 6% além no total. Ah, Jonathan, eu fiz é, menos 1% no primeiro mês, mas até o terceiro mês eu fiquei com 6% positivo. Ok, vai ser feito o aumento Como pode ver do exemplo aqui ó, Estava em 100k O cara bateu ali os 6%, vamos supor de meta é, E aí teve o dimensionamento Lembrando que o dimensionamento ele é sempre feito Após a solicitação de saque Por quê? Porque o dimensionamento Ele é feito com base no uma inicial E não no equity Vamos supor que sua conta esteja com 106 mil Ele não vai aumentar 25% dos 106 mil E sim 25% dos 100k tá? Atentem-se a isso Tá? E, pô, Jonathan, como é que eu vou chegar nesses 1.5 milhões? Cara, preste atenção Duas contas de 200k, certo? Que vão ser dimensionadas E cada uma delas vai somar ali 750 mil Então, consequentemente, você consegue chegar a 1.5 milhões Nossa, mano, seria um sonho pra mim, cara Seria um sonho <risos> Seria um sonho Agora falando sobre o Drawdown, a, a, a, o que é esse tal Drawdown relativo, eles deixaram alguns exemplos, eu acho isso muito bom, eu acho isso muito bom mesmo porque facilita a minha forma de ensinar. Um primeiro exemplo é pelo account balance inicial, então o Drawdown de certa forma não fica relativo, ele fica por balance, que é basicamente você tem 100 mil, ou seja, o seu Drawdown vai ser até os 94 mil, que significa que você vai perder... Os 6% ali ao longo dos dois dias. Vamos supor que você perca 3% no primeiro dia e 3% no segundo. Então, vai chegar a 94. O segundo exemplo é sua conta atingir os 105 mil, ou seja, ficar 5 mil dólares positivo. Ou seja, perceba, ao momento que o seu capital sobe, o seu equity sobe, o seu drawdown também sobe. Então, vamos supor que você estava com 100 mil, o seu drawdown estava em 94. Quando o seu capital foi para 101 mil, o drawdown foi para 95%. Quando ele foi para 102 mil, o drawdown foi para 96. Quando o capital estava em 105 mil, o drawdown foi para 99 mil. Entendeu? Ou seja, ele vai subindo. Né? Então, por isso que tem uma informação lá que eles falam que é o start balance. Que, se eu não me engano, é em 5%. É, não está aqui falando aqui, mas eu vi em algum lugar que tem sobre o start balance. Tá? É, exemplo 3. Sua conta está em 106 mil. Tá? E, ou seja... Você pensa na sua cabeça. Não, tem gente que vai pensar assim, né? Não, se é 6%, é 6% do capital que eu iniciei. Então, vai estar tá lá ainda nos meus 94. Pelo contrário, cara. Como o Start Balance é em 6% e o Drawdown é relativo, então, quando você chegou a 106, o seu Drawdown subiu para 100, é, 100k. Lembre-se, se, se vocês fizerem um saque, pô, tô com 6 mil dólares, eu vou sacar os 6 mil dólares. Mano, lembre-se que o seu... O seu drawdown está no 100 mil. Ou seja, quando você fizer esse saque, você vai perder drawdown. Ou seja, você vai perder a conta. Então, o legal mesmo é você fazer o drawdown, é, o saque do drawdown, após os 6%. Vamos supor que você fez 10% do capital, aí você saca 4. Entendeu? Aí você vai ficar com 106, vai ficar com os 6% do drawdown normal. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Sua conta atingir os 110 mil. Ou seja, vai estar tá bloqueado porque o Start Balance está no 6%, ou seja, aquele Drawdown ele só vai se mexer até 6% do 6% para cima, tudo que você fizer, além de ser lucro para você, vai servir como gordura, tá? gordura. ou seja, esse plano ele te permite ter um Drawdown muito maior do que o que você pode ter normalmente vamos supor que você fez um super lucro e essa conta de, de 100k foi para 150 o seu drawdown vai estar tá bloqueado no 100k, pai. Você ainda vai ter aquilo tudo ali para trabalhar do jeito que você quiser. Você pode sacar, claro, ou manter lá. Se fosse eu, eu sacava. Eu não ia deixar 50k lá, não, pô. Não tem como não, entendeu? E vai estar tá bloqueado, como eu falei para vocês. Então tem uns exemplos aqui claros e objetivos. Violações. Qualquer violação de regra acima resultará em encerramento da conta. Então vocês já sabem, tá? É, então, não tentem burlar o sistema, sejam honestos, cara, que vocês vão chegar no objetivo de vocês. Pode demorar um dia, pode demorar dois dias, um mês, comigo demorou meses, mas eu cheguei no meu objetivo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz um vídeo um pouco diferente, ao mesmo tempo que eu tô lendo aqui, eu já tô passando a explicação. para mostrar o quão simples é você entender como é que funciona uma mesa. Ó, vou deixar claro uma coisa. Aqui embaixo eu sempre vou deixar um link, seja para mentoria, para o meu grupo privado, seja para um futuro treinamento que eu vou fazer para vocês ou para qualquer, qualquer coisa que seja relacionada à comunidade TW Club. Seja um grupo no WhatsApp, no Telegram, sempre tem links aqui embaixo. Meu único Instagram é Jonathan .quant, tá? arroba jonathan.quant Eu não tenho outros, tá? Sempre tá surgindo fakes, então tomem cuidado também com isso. Pessoal, tamo junto. Vídeo mais descontraído. É, eu vou dar uma explicação aqui sobre uma coisa eu fiquei uns dias sem postar vídeo pessoal e o motivo pelo qual isso aconteceu foi porque eu fiquei um pouco adoentado <risos> podem perceber aqui do lado aí estourou aqui também quando eu fico com febre acaba que vai estourando umas bolinhas aqui eu fico mal, mano. fico muito mal e aí eu tava numa sequência boa de postar vídeo e de repente eu dei uma esmolecida sabe pessoal mas eu já tô melhor e vai ter muitos vídeos aí no canal é tanto que o, o, o vídeo do dia 3 eu estava esperando muito para postar esse vídeo. Só que eu não estava bem para postar. Mas tamo junto, participe da nossa comunidade se você quer ser um trader financiado e quer viver de mercado. E eu sempre dou dicas e ajuda no Instagram. Tamo junto? <risos> Valeu!